Madalena, fala pra mim uma coisa, Ben. E essa panelinha aí? Olha que panelinha. Ela colocou um vaso aqui dentro, só que as plantinhas que secou. Mas dá uma olhada nessa panelinha, gente. Olha olha. olha o meu tamanho. Eu sou, sou gigante, né? E olha o tamanho da panela. Meu Deus do céu. <risos> Imagina pegar isso aqui. Tem que ser umas par de homens pra pegar isso aqui. Cheio de comida ainda, que beleza, é? hein? Quanto Frente que não cozinhou, pesada? hein? Até furou tanto que usou. Hein? Quanto que não cozinhou, né? Então, muito bonito, né? É, mais um. Aquele, você é bisneto desse daí? da Madalena bisnet ah, é bisneto desse daqui. Tatara, tatara, tatara, tatara, tatara. Tatara, tatara, tatara neto. <risos> Olha aí, tatara, tataravô. Isso aqui, tataravô. Muito bonito, não? <risos>